Nesse vídeo, trataremos das regras de dedução natural para a disjunção. As regras valem para a disjunção clássica ou para a disjunção intuicionista. As perguntas aqui são, de que forma podemos concluir uma asserção da forma A ou B? E, dada uma asserção com esta forma, A ou B, de que forma podemos usá-la como hipótese de um argumento? Como usual, em dedução natural, temos regras para introdução e para eliminação do conectivo. Formulada usando sequentes, a regra de introdução nos permite, a partir de um sequente tendo uma fórmula Φ1 em seu sucedente, concluir um sequente com o mesmo contexto, contendo a fórmula Φ1 de junção Φ2. E o mesmo para Φ2, maneira análoga ao caso com Φ1. É instrutivo pensar nisso como sendo uma forma de dualizar as regras da conjunção. Ao invés de eliminar uma conjunção, temos aqui a introdução de uma disjunção. Essa dualização consiste em tomar a regra da conjunção e colocá-la de cabeça para baixo. E quanto à eliminação da disjunção? Será que podemos pegar as regras de introdução da conjunção e colocá-las de cabeça para baixo? Vejamos. Essa regra de introdução da conjunção de cabeça para baixo passa a ter duas raízes. Assim, não dá para construir uma árvore. Precisamos de outra coisa. A solução que nos serve aqui consiste em recordar que o uso principal que se faz de uma seção disjuntiva, é na chamada demonstração por casos. Quando se raciocina por casos, a partir de uma hipótese da forma Φ1 de junção Φ2, o que fazemos é iniciar duas subargumentações. Na primeira delas, assumimos um dos disjuntos, digamos Φ1, e tentamos, a partir dele, concluir algo. Se a partir do outro disjunto, φ2, podemos concluir este mesmo algo, então, podemos descartar ambos os disjuntos e dizer que essa conclusão segue diretamente da disjunção. Esse é exatamente um dos casos em que provavelmente fica mais claro quando escrevemos essa regra na forma de árvores decoradas por fórmulas. Veja só. A regra da eliminação da disjunção consiste em, dada uma disjunção, assumir a fórmula Φ1 do lado esquerdo dessa disjunção e tentar, a partir dessa hipótese, fundamentar a conclusão Ψ, qualquer que seja esse Ψ. Se, si, agora, assumindo como hipótese a fórmula do outro lado da disjunção, o segundo caso, também conseguimos concluir a mesma fórmula psi, ambos os casos, representando ambas as possibilidades da disjunção, nos garantem psi. Assim sendo, a hipótese temporária Φ1, essa árvore do meio, e a hipótese temporária Φ2, nessa árvore da direita, podem ser descartadas na árvore final. A combinação das três árvores em questão, nos permite construir esta quarta árvore, usando a regra da eliminação da disjunção. Nesta quarta árvore, é possível descartar ocorrências de Φ1 como folha na árvore do meio e de Φ2 como folhas na árvore da direita. Indicamos assim o descarte. Claro, esse descarte representa justamente o fato de que nos contextos γ1 e γ2, φ1 e φ2 desaparecem na passagem da entrada para a saída da regra da disjunção. Vista na forma de árvores decoradas por fórmulas, a regra da introdução da disjunção é também dual. Neste formato, a regra da eliminação da conjunção. Dado uma árvore que tenha como raiz, uma certa fórmula, podemos estendê-la acrescentando uma nova raiz, que inclui esta fórmula e alguma outra em disjunção com ela. De maneira puramente formal, temos exatamente duas regras de introdução. A regra da introdução, de baixo para cima, é inteiramente determinística. Quando eu sei qual é o objeto que está sendo introduzido e eu sei qual é a disjunção que temos em questão, eu sei qual é o sequente que vai ser colocado aqui em cima. Vista de cima para baixo, contudo, essa regra não é determinística. Mesmo que eu saiba qual é o objeto que está entrando nesta regra, digamos a fórmula Φ2, eu não tenho como saber qual é o outro objeto que está sendo adicionado ao inserimos essa disjunção. De cima para baixo, a regra de eliminação da disjunção é inteiramente determinística. Sabendo que temos uma certa disjunção e de que ambos os casos particulares nos permitem concluir uma certa fórmula psi, eu sei exatamente que é essa fórmula psi que vai aparecer aqui e que os contextos anteriores serão combinados. De baixo para cima, obviamente, eu não tenho a menor ideia. Se eu simplesmente sei que psi foi demonstrado por raciocínio por casos? Quais serão esses casos? Qual será a disjunção que eu usei? O lógico clássico, e não o intuicionista, em particular, gosta de explorar a seguinte disjunção. Φ ou não Φ? Dado que se trata de um teorema clássico, eu sempre posso agora construir dois casos. O que acontece se temos Φ? O que acontece se temos não Φ? Repassando. A regra de introdução da disjunção é inteiramente dual à regra de eliminação da conjunção. É a mesma regra, de cabeça para baixo. A regra de eliminação da disjunção é diferente de todas as outras do nosso sistema porque ela tem três árvores de entrada. Ela consiste, basicamente, no raciocínio por casos, no qual pretendemos demonstrar alguma fórmula, analisando, em particular, o que acontece se tivermos uma das partes da disjunção e o que acontece se tivermos a outra parte da disjunção. Uma boa analogia computacional seria a seguinte. Nessa árvore do meio, a fórmula Φ1, que é uma hipótese temporária a ser descartada, funciona como se fosse uma variável definida no escopo de uma certa função. Quando aplicamos a regra de eliminação da disjunção, buscamos o output dessa função, a fórmula psi. E, uma vez que essa função já tenha oferecido o seu output, já saímos dela, as variáveis definidas internamente são destruídas. Portanto, como eu disse, esse Φ1 temporário deixa de existir, esse Φ2 temporário deixa de existir quando eu saio de dentro dessas funções auxiliares do raciocínio por caso. Vamos dar alguns exemplos da disjunção na linguagem natural para garantir que somos capazes de reconhecê-la. Eis um primeiro exemplo. É óbvio que não estou me referindo aqui ao predicado ser par ou ímpar. A forma de entender essa sentença é como se ela dissesse que o número inteiro x é par ou o número inteiro x é ímpar. Contraste agora essa sentença com... É claro que a forma lógica dessas duas sentenças é em tudo similar. Essa sentença diria que o número inteiro x é par ou o número inteiro x é primo. Se você tem a impressão de que essas duas sentenças são muito diferentes, é porque você está tentando interpretá-las. Você acredita que pode diferenciá-las porque a primeira delas é sempre verdadeira para todo número inteiro, enquanto que a segunda delas não enuncia uma sentença verdadeira para todo o número inteiro. De igual maneira, esta nova sentença também não é sempre verdadeira para todo o número inteiro. Vale observar, contudo, que existe uma interseção não vazia entre as interpretações canônicas desses predicados. O um número pode ser, ao mesmo tempo, par e primo. De maneira dual, um número pode não ser nem ímpar e nem primo. Outro exemplo. Ou faz sol ou faz calor. Bom, é claro que as duas coisas podem acontecer simultaneamente. Muitas vezes acontecem simultaneamente. Isso ajuda talvez a ressaltar o fato de que a disjunção, na lógica, não é exclusiva. Como veremos na interpretação da disjunção, quando dizemos A ou B... Podemos muito bem ter A e B simultaneamente. Cuidado de fato com os falsos dilemas, do tipo Há exatamente dois tipos de pessoa no mundo, aqueles com pistolas carregadas e aqueles que cavam. Sobre o pretenso caráter exclusivo da disjunção, há uma ampla literatura. Mesmo na linguagem natural, os linguistas hoje costumam defender que a disjunção é inclusiva. Os usos que fazemos da disjunção é que às vezes são exclusivos. Quando, por exemplo, eu digo que João foi ao cinema ou foi ao teatro? Bom, se eu estou falando sobre um momento específico de tempo, o fato de que ele não pode ter feito ambas as coisas simultaneamente tem a ver com um o princípio da extensão, em física, e não com uma propriedade da disjunção. E, além disso, uma sentença como pode ser pensada como uma disjunção exclusiva, graças ao fato de que temos aqui um não. Segundo o lógico clássico, o não representa a complementaridade entre a sentença a e a sentença não a. Vale a pena até usar essa sentença para ilustrar como que o lógico clássico difere do intuicionista. O lógico clássico sempre defende essa sentença, chove ou não chove. E ele, para isso, nem precisa olhar para fora, nem precisa ver se chove ou se não chove. Em contraste, se você questiona um lógico intuicionista construtivo acerca da veracidade dessa sentença, ele vai até a janela, olha, retorna e diz sim, Chove ou não chove? O lógico intuicionista só defende uma disjunção quando ele sabe qual das duas partes dessa disjunção ele pode defender, para qual das duas ele tem evidência. Agora alguns exemplos de sequentes deriváveis envolvendo a disjunção. Eu vou focar nesses exemplos particularmente na relação entre a disjunção e outros conectivos, como a conjunção e a implicação. Se você ainda não conhece as regras da conjunção e da implicação, dê uma olhada lá nos vídeos. Primeiro exemplo, a chamada lei da absorção. Vejamos como demonstrá-la. Na raiz, temos o sucedente do nosso sequente. A única premissa que temos presente tem a forma disjuntiva. Não nos resta, portanto, muita alternativa, se não usar essa disjunção. Usamos eliminando o conectivo em questão. Temos, portanto, dois casos a considerar e, em ambos os casos, precisamos concluir a mesma fórmula que temos na raiz, a fórmula beta. O primeiro caso é muito simples, porque, afinal de contas, nesse caso, podemos usar como hipótese a fórmula marcada por 1, que é justamente a fórmula beta. No segundo caso, não muito mais complexo, temos uma hipótese a usar, α conjunção beta, marcada por 2, e podemos usar a eliminação da conjunção para derivar beta a partir dessa conjunção. De novo, temos o direito de descartar essa hipótese. Como ler essa derivação? Bem, temos dois casos: beta e alfa conjunção beta. No primeiro caso, a partir de beta podemos concluir beta. No segundo caso, a partir de alfa conjunção beta também podemos concluir beta. Portanto, a eliminação da disjunção nos dá beta. As hipóteses temporárias são descartadas. Mais um exemplo. Desta vez, um exemplo duplo. Eu sei que eu não introduzi esse símbolo, mas, de fato, o que eu quero dizer aqui é que são dois sequentes com os quais eu estou interessado. Aquele que vai da esquerda para a direita e o outro que vai da direita para a esquerda. Vamos demonstrar cada um deles em separado. A proposição diz que a sentença α ou beta implica γ é dedutivamente equivalente à sentença α implica γ, conjunção β implica γ. Curiosamente, a disjunção interna a essa implicação se tornou uma conjunção que recebe duas implicações. É uma distributividade bastante interessante. Vejamos como demonstrar estas duas acerções na primeira delas, a conclusão é alfa implica gama conjunção beta implica gama. Podemos proceder assim. Eu vou ler essa derivação para deixar mais claro qual é o seu ou a sua estrutura. Temos a hipótese do lado esquerdo do nosso sequente, que é usada duas vezes. Ambos os usos desta implicação são por eliminação. Ora, a disjunção que é necessária para que essa eliminação aconteça pode ser introduzida de duas formas diferentes, a partir do alfa ou a partir do beta em qualquer um dos casos, podemos concluir o consequente da implicação da premissa, gama, e podemos, a partir da hipótese alfa descartada, produzir a fórmula alfa implica gama. Da mesma forma, análoga, produzir beta implica gama na outra árvore. Juntamos as duas árvores, obviamente, pela introdução da conjunção. Se qualquer uma das fórmulas alfa ou beta implica gama, então... Alfa implica gama e beta implica gama. Daí surgiu a conjunção. Vamos verificar agora os sequentes lidos da direita para a esquerda. Dessa vez temos uma implicação a concluir. Alfa ou beta implica gama. Podemos prosseguir assim. Agora acontece uma coisa interessante: nós temos a premissa conjuntiva, alfa implica gama, conjunção beta implica gama mas acabamos de ganhar uma nova premissa, de fato, uma hipótese temporária que eu gostaria de descartar, mas que deve ser levada em consideração, que vai ser importante, a hipótese alfa de junção beta. A introdução da implicação nos oferece essa hipótese adicional. Se eu agora insistir em usar a premissa, eu poderia imaginar que o gama segue da eliminação de uma daquelas duas implicações. Digamos, alfa implica gama juntamente com alfa está claro de onde vem essa implicação, a conjunção que está na premissa. Esse não é o problema. O problema é dizer de onde que viria esse alfa. Não é óbvio que ele venha da nossa premissa conjuntiva e nem muito menos da nova hipótese disjuntiva, alfa ou beta. Eu elogiei a regra de introdução da implicação usada logo no início porque ela me dava uma hipótese adicional. No entanto, agora que eu poderia fazer algo parecido usando a disjunção que eu acabei de ganhar e eliminando para ganhar hipóteses adicionais, nos casos derivados da eliminação dessa disjunção, eu não fiz isso. Eu tentei usar a premissa que não me dá hipóteses adicionais. A premissa é conjuntiva. Permita-me fazer um backtracking. O que acontece se eu tentar derivar esse gama justamente por eliminação dessa nova hipótese, alfa ou beta? Hipótese 1. Bem, Nesse caso, podemos proceder mais ou menos assim. Podemos ainda eliminar a implicação, como eu tinha dito antes. Mas observe que a eliminação da disjunção me dá hipóteses adicionais. Nessa árvore que eu estou construindo agora, eu tenho a hipótese alfa. Portanto, eu posso justificar esse alfa. que vai ser descartado ao eliminar a disjunção. De modo análogo, agora sim chegou a hora de usar a premissa. Essa árvore está quase finalizada. Veja só. Ainda temos o direito de descartar esta folha, graças ao uso da introdução da implicação lá no começo. Tendo descartado essas folhas alienígenas 1, um, 2 e 3, tudo o que temos é um sequente que inicia da nossa premissa, zero, duas vezes e que tem na raiz a fórmula que buscamos foi essencial que uma demonstração por casos, alfa foi usado na árvore do meio e beta na árvore da direita para concluir gama duas vezes. Essa construção também nos dá uma dica interessante de heurística a considerar, a saber, ao construir árvores, tente usar tão próximo da raiz quanto possível as regras que permitem descartar hipóteses. Porque um descarte de hipóteses, na realidade, significa ganhar novas hipóteses para usar nas folhas para descartar, eventualmente, no final, ao fechar a construção da árvore. Nesse caso particular, a regra de eliminação da disjunção foi usada antes, de baixo para cima, das regras de eliminação da implicação. Lembre-se que, quando eu tentei fazer o contrário, isso ocorreu mal. Faltaram-me hipóteses. Eu vou terminar agora com um não exemplo. Vou construir uma pseudoderivação. Eu vou tentar demonstrar um sequente que, de fato, como poderemos ver mais adiante, não é demonstrável na lógica clássica. Acompanhe com cuidado o meu argumento. O sequente é α de junção beta, símbolo de sequente α conjunção beta. Funciona mais ou menos assim. Ou eu vou para a praia hoje, ou eu tenho um milhão de reais no meu bolso. Se esse sequente for derivável, parece que eu posso concluir que eu vou à praia e também tenho um milhão de reais no meu bolso. Extrair uma disjunção a partir de uma conjunção é fácil. O contrário é duvidoso. Mas acompanhe aqui a minha pseudoderivação. Eu quero concluir alfa e beta e vou usar a heurística que eu acabei de aprender. Eu vou tentar usar disjunções tão próximas da raiz da minha árvore de derivação quanto possível. Eu vou tentar eliminar a minha premissa alfa ou beta agora. Ora, mas nesse caso eu ainda tenho a tarefa de demonstrar uma conjunção e basta então introduzi-la duas vezes. No entanto, a eliminação da disjunção usada lá no início da construção da árvore parece me dizer que eu tenho todo o direito de descartar a fórmula alfa com a marca 1 e descartar a fórmula beta com a marca 2. E voa voilà, lá, temos uma derivação da conjunção alfa e beta a partir da disjunção alfa ou beta, e nada mais. Eu não tenho a menor dúvida de que você percebeu onde ocorreu a trapaça aqui. A regra de eliminação da disjunção, pela sua definição, permite descartar, no caso 1, a fórmula alfa e, no caso 2, a fórmula beta. Estes outros descartes aqui foram ilegais. Observe agora de que essa derivação que eu acabei de construir, ela é testemunha de um, uma outro sequente, um sequente que tem a disjunção alfa ou beta, mas também tem beta e também tem alfa nas suas premissas, na folha da árvore correspondente. Ora, mas é óbvio que esse sequente é derivável. De fato, note que a conjunção α e β segue das premissas β e α sem nem mesmo precisar da disjunção α-β. Isso mostra que a nossa pseudo-derivação, de fato, não representava um testemunho para este sequente inicial. Como eu já disse, é possível verificar usando outras ferramentas que esse sequente não é derivável.